Pera que eu vou picar aqui a pistola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa o mortal voltar e vamos embora. Já tô gravando aqui. Sobrou só quatro candidatos. Daqui a pouco vai ter o campeão. O corpo a corpo. Hum, corpo a corpo. Vamos todos nu e todo mundo na mão. É corpo nu. Bora, mortal. Dá ok, vamos lá. Pronto aí. Bora, let's bora Let's bora Dá pra botar o nome de clã let's bora <risos> Nome de time, tá ligado? Time é assim, hora, chega assim, no, no campeonato mundial Qual é o nome do time de vocês? Let's bora let's <risos> Não fui bora, eu, pô Tu sabe botar. qual é o nome do meu time? Lá do, do Era do 3 contra 3 Sim. Lá do, do, do Dos MR, 3 contra 3 O, o Showdown lá que teve Fala. Showdown era Qual? Brasil of Shots, Brasil dos tiros. Da hora que é isso. Né? O gráfico tá tão bonito que eu pensei que o... Que o cara, era um cara ali. Eu não faço a melhor ideia do que vocês estão campeonando. Pegaram a bazuca. E aí, Magno, tô ligado. Tempo. Um... É, pegou o bazooko ali. É, eu avisei ele aí. Porra, o vai pegar tão distante assim, né? Meu... Caça, da... Fugiu, né? Fugiu, você Fugiu Eu aqui é trocando um tiro aqui Ah, lag da porra! Não tem como jogar assim, não, velho. Target neutralized. Ah, mano. Que hum. isso? de merda. Acabou a munição, puta merda. Pariu. Enemy down. Porra de lag. Vou logo pegar essa pistola. Não é? Véio. Pessoal não sabe, mas pistola é a minha segunda área, pô. depois da 12, pô, eu manjo muito pistola, eu tô que lagado ar. mesmo, eu tô lagado mesmo, por isso que eu tô errando pra caralho, se não tivesse lagado vocês estavam conseguindo. Hum. velho é horrível jogar nesse lag velho os cara teleporta pra caralho derrubado que dá quatro tiros a ah, vai se fuder na moral gente poronha bicho é fácil Agora tá desgraçado o cara veio aqui, tá na cara do caralho vai me dar problema, porra velho Será velho, o cara veio fazer o cu Leg da porra Meu Deus velho, é horrível jogar desse jeito véio. Os caras teleportam mais do que... Misericórdia Não Nossa <risos> Ah, velho, que velho. Ah, saia com essa coroa, mano Puta que pariu Ah, você também aí Ah, lógico é o segundo mais da coroa aqui Como é que você quer que eu... Saída para a esquerda. Que mentira, mortal. Como é que tu conseguiu? Como é que tu tá conseguiu? Ele tá pegando bazuca, pode não, pô. Tá pegando bazuca. Para com essa merda, velho. Ele leu Nossa, agora, só pô. Só seu cu. Só seu cu. Dá, pô. Ele aprisionou. antes, ele soltou. Vamos pulsar das regras. Olha o lag. Vai morrer ainda pra ele. Pelo amor de Deus. É, oi. Olha o que são do que eles estão fazendo comigo. Como é que tu entra na frente dele aí, pô? Tu devia ter pô, visto é tu, tu, tu devia ter visto que eu tava aí e vinha por trás, pô. Obrigadão, Mago, brigadão, amo. Agora vem buscar, vamos correr. O oh, mortal de sorte! é porque tu lagou, miserável, Só tu tinha morrido. Tiro, Zé, de todo lado, next Valeu, tchau aí. <risos> Ai, que menina! Vai morrer, toma! Chepou, oh, vou pegar a minha pistola ridícula, velho! Pelo amor. Ah, não posso matar um cara, não posso nem recuperar meu HP. Aí, ó, tá vendo? da puta, pra pôr meu fregui não sei nada 4 dragões <risos> ah merda eu morri, eu morri na parede eu, eu morri de trás da parede velho Tom levou dois tiros, deixou ele na merda fugindo, fugindo, fugindo. Ai, <risos> Obrigado, mago. Ai, Ai, ui. Ui. Merda, dois não, não. <risos> eu que caí é? do lado errado, velho. Eu não sabia que tava nascendo por esse lado. Eu sempre corro pelo lado que eu não tô vendo ninguém nascer. <risos> é melhor sair daqui. Eu não sabia, que lag do caralho, velho. Lag da porra, não tem como Destino acertar de não. é? tem uma meu aí O QSD tá muito sem dúvida. Na verdade, você tá acertando o lugar errado. Era pra você acertar no na... centro, na... Na... na. na cintura pra cima. Você tá acertando no que no pé. Olha ah lá, como é que esse Light vem, velho. Na moral, o cara já vem pulando o celular pra coroar, né? Credo? É ridículo o jeito desse cara jogar. Ó, ah, 240 e ping. Oxê, tu tá com a P99, é? Apenas o outro lado é a de boa, pô. Se ah! ele tá de pobre é melhor. <risos> ele deixou uma. Como é tá, pô? Peguei no chá O Peguei não, não estabiliza nem fudendo, velho. next tira mortal tu cagou foi aí, meu aí. Meu... Derrubou dois tiros no do peito e não morreu. Oh. Dois me deixou. Vocês estão parando pra mirar em mim, velho. Acertou ainda, mano. Meio metro. Ou oh, pegou, ou não acertou. O Magnolia oh, né? Depois, de eu, depois que... eu reparei que você tava errando os tiros demais. Caralho, velho, caralho. Nossa. Olha esse leg, velho. Hum. ninja, velho, até lagado o jogo bem, velho, <risos> caralho, que lag, vocês não estão vendo meu lag, mas tá muito foda pra mim, velho, é um treinamento hardcore, pô, eu vou estar tá gravando, vou mostrar pra vocês como é que é. Já tá, galera. Olha o jeito mais que ele vem, mano. Que contado. Horrível jogando esse lag. Já pula. Já pula. Não tem som de dar uma coronha Neutralized, acho, velho. Alegre. Ah, lag, oh, como é que pode? 250 de ping Target down. Só sai sangue, velho. Toma seu puto! Ui! Ui! Ai! Ai! Au! Vem cá, seu GG do caralho! ge. olha esse lag, misericórdia verdade brincadeira como é que eu matei o mortal? eu matei o <risos> mortal filho da puta ah! morre já nasceu ah! na minha frente coroinha um, é não dá velho é muito hardcore pô, o treinamento pra mim e eu erro muito tipo porque os caras dão um gito aqui. Ai fudeu, entrei no meio do dedo. O quatro demais. A água das dois Valeu. Tchau! Morreu! Ficar tá comendo parede sai fora. É, eu tô comendo parede também aqui, vai. Aê! Acabou-se! Uh, ah. que é que é,